Oi gente, eu estou aqui no mesmo lugar em que eu gravei meu vídeo sobre o que da última vez E sinceramente eu não espero ser convidada para jogar o Survivor VT novamente Bom, o que eu vou fazer diferente desta vez? Eu vou tentar fazer alguma coisa, afinal da última vez eu não fiz absolutamente nada